Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Pastor Carlos aqui de novo, é, para falar é, a respeito da plenitude dos tempos, né? da Cristologia. E responder uma pergunta que eu mesmo me fiz, por que, que Jesus não veio agora? Por que, que Jesus não chegou nesse momento? E Por que, que ele escolheu o momento que ele escolheu, na época que ele escolheu? Essa foi uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo. E tem um texto de Gálatas, capítulo uh, 4, a partir do versículo 3, que diz, diz assim, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Né? Éramos escravos desse mundo e estávamos embaixo da lei. O versículo 4 diz, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, afim que recebêssemos a adoção de filhos. E a minha pergunta foi, poxa, chamar aquela época de plenitude dos tempos, na Cristologia, por que plenitude dos tempos? E aí a gente vai ver. Vejam bem, a coisa interessante é que nós, é, nós partimos da Mesopotâmia, né, Império Medo-Persa, Império Assiro, Babilonese, né, é, chegamos aí é, no Império Grego, é, depois teve, o grego se dissolveu em quatro, em quatro é, vamos dizer assim, quatro é, uma tetrarquia, né, é, e depois chegou o Império Romano. Veja bem, 60 anos antes do nascimento de Jesus, foi, começou a se criar um cenário. Quando Jesus veio, é, é muito interessante isso. Jesus poderia ter vindo no Império é, Grego? Não. Ele poderia ter vindo no Império Médio-Persa? Também não. Por quê? Porque Jesus precisava vir numa época em, em que tivesse construída uma estrada, uma pavimentação para Ele. Já a gente ouve lá em Jeremias... né é, em Malaquias, desculpe, então Jeremias, em Malaquias, que diz que antes que viesse o Senhor, veria, teria um seu mensageiro. E o que, que esse mensageiro iria fazer? Ele iria aplanar a estrada, ele ia elevar é, as vales, ele ia baixar os montes para que o Senhor caminhasse. Mas historicamente falando, veja bem, o Império Romano, quando chegou, qual era uma das grandes características do Império Romano? era essa de construir estradas, de construir pontes. Na época do Império Romano, o comércio estava florescente. Por quê? Porque o Império Romano começou a fazer a grande rede estradal, mundial. Né? Você poderia ir para qualquer lugar... Por estradas romanas. Então, todo o comércio, é, é, as, as línguas naquela época, por exemplo, já eram assim, eram várias. Tinha o grego, que era, era virou quase o inglês da época, né? Praticamente. Mas você falava latim, você falava grego, você tinha o hebraico, você tinha o aramaico, e tinha as línguas semíticas é, outras. Mas é, tanto basta que a gente veja, por exemplo, no Pentecostes, eram 17 etnias diferentes de pessoas. E como que essas pessoas poderiam jungir, vir até Jerusalém? Porque os romanos tinham preparado estradas, tinha toda uma infraestrutura, redes comerciais, a cultura também estava maravilhosa, porque pouco antes de Jesus, nós tínhamos é, Sócrates, é, depois Aristóteles, quer dizer, o, o, aquele período ali foi um período de grandes pensadores, de grande cultura, tanto que até hoje... Até hoje ainda se discute Aristóteles, se discute Sócrates, vê que a gente não conseguiu, a ciência estava, assim, exacerbadamente crescendo. Então o mundo, a, a, o mundo estava em um momento propício, e Paulo chama esse momento de a plenitude dos tempos. Ele diz, e vindo, porém, a plenitude, quer dizer, Deus esperou um momento exato, ele disse, meu filho, agora é o momento exato, o cenário mundial está preparado. Hoje, Jesus não veria, porque seria complicado para ele hoje, até ser crido, visto a quantidade de informações que tem. Mas naquela época, era perfeito, gente, era perfeito, os romanos tinham uma qualidade maravilhosa. Eles, diferentemente dos outros impérios, eles não escravizavam. O império grego fez isso, destruiu. O império é, Medo-Persa, a Síria, eles destruíram. Babilônia destruiu tudo, destruiu o templo. Destruiu... O império romano não veio destruir nada. Ele veio trazer a Pax Romana. Ele estabeleceu dentro do povo judeu sacerdotes. Ele deu a liberdade de culto. Eles deram a liberdade de governo. Eles tinham um governo que era é, é, judeu, não? E tinha o, o, o vamos dizer assim, os procônsules romanos que controlavam tudo isso. Mas eles ficavam meio que de fora disso. Eles ficavam ali só de é, fazendo a gestão dessa dessa terra. Mas existia um bom relacionamento entre aspas. Você vê que até para a morte de Jesus, primeiro mandam aos sacerdotes, os sacerdotes mandam para o romano, o romano diz, olha, não quero saber nada disso, lava a mão, é uma coisa de vocês, e a gente vai encontrar várias passagens disso. Então a coisa interessante, essa plenitude do tempo era um momento exato, nem um minuto antes, nem um minuto depois, no qual Jesus aparece. E por quê? Porque existia maneira de comunicar, existia é, fronteiras que estavam abertas, Roma tinha conquistado tudo, se, o, o evangelho pod, poderia progredir, ele poderia ir para a Ásia depois de Jesus, ir para a África, ir para qualquer lugar, então... Jesus veio exatamente no momento certo. E a Cristologia trata disso, né? de, de mostrar esses, esses ambientes, esses momentos no qual o Filho de Deus veio. Ele veio no momento certo, veio trazer a mensagem certa, ele distribuiu bem. Tanto que a mensagem de Jesus no final, quando Jesus dá as últimas instruções, antes de voltar da onde veio, ele disse, olha ficar em Jerusalém, vocês receberão poder e depois vocês irão de Jerusalém para a Judéia, de Judéia para a Samaria até os confins da terra. Então, esses confins da terra estavam porque estava aberto, a estrada estava aberta. Né, Roma tinha deixado tudo aberto maravilhosamente. Então eu gostaria de deixar esse texto para vocês. Leem, meditarem, é, procurem, né, entrem no canal do professor Walter Bini e ali vocês têm muitas. Vocês vão ter muitas respostas. É, quem entende, claro, a língua é, italiana também tem. Em espanhol e inglês e outras línguas, entendeu? Vocês entrem, registrem-se e vocês vão ser abençoados com um grande conteúdo que a gente tem é, disponível ali para poder estudar uma teologia fácil, uma teologia profunda e uma teologia clara. E hoje nós falamos a respeito da plenitude dos tempos, porque Jesus veio e como ele veio, o que ele vai fazer, né? E dali para frente no caminho dele. Até o próximo vídeo.